Fala Tropinha, beleza? Se vocês curtem aí meu tipo de conteúdo, então já vai se inscrevendo no canal. Já vai deixando o likezão. E bora pro vídeo. É, Tropinha, eu resolvi trazer esse vídeo aí, mano. Porque... Foi uma partida muito insana. Fizemos um skillzinho legal. E... <risos> e denominei esse vídeo aqui de... Movimentação Star play <risos> Porque... Teve mais movimentação do que jogo nessa partida. E tipo, foi muito, foi muito bacana. Gostei bastante. E resolvi trazer aí. Eu cortei um, um, uma boa parte do vídeo porque não tava encontrando ninguém. Então. Comecei a encontrar a cara agora e resolvi postar a partir desse momento. mira batizão insano. E já tem uma trocação aqui na frente. Finge que foi, não foi. Voltou, foi de novo. Derrubei três colunas de concreto. Caramba. Ó, esse cara vai vacilar. Esse cara vai, vai vacilar. O bunda mole, tá com medo. Já botou pressão, psicológico. Joga um gel. Atirou no chão. Buscou couve. Rilo um kit. Aí, ó. Ele tá aperreado. Vai correr pro aberto. Correu pro aberto. Um rajadão. Joga gel. Volta atirando. E é peito, meu parceiro. Que é que nós não trabalhamos com capa. Aqui é 100% peito. Raios. Então, tropinha. É... <risos> Esse vídeo aqui foi... Foi insano, foi insano. Mano, muito top. Esse vídeo aqui eu curti pra caramba. Foi, foi bacana demais. <risos> eu sei que tem um cara por aqui, mano. Eu tô vindo, passo. Parce... Com certeza, ou esse cara tá dentro da factora ou tá aqui fora, pelas escadas aqui, mano, na moral Algum lugar ele tá, mano Tô vindo o passo ainda e agora tá mais perto, eu não tô vendo o cara Ave Maria, o cara aqui Tomou rajadão, capa, peitão de novo e é nóis Mais um kill insano, 100% peito, ah, 100% peito não foi não, né? Devo um capinha ali de 75 é. Tá ligado, né, pai? é, é ué e Tô em busca de mais kills Eu vi que tem um cara ali Só peito, peito que eu não... Aqui os bonecos não tem capa, não Não tem cabeça, não É só pescoço e peito Não acerta um capa Tá tendo trocação ali na placa e eu não tô conseguindo capturar nenhum abate. Quero amassar esses caras aí. Já foi um... Já foi um de ralo. ou o cara de jeep Ah, não, velho. Aí vai tomar rajadão. Ah, bo... rapaz. <risos> esse, esse aí não é boot não, menino. Ó o peito. Ó o famoso 10 peito. Ave Maria. Olha, ah, não se esquece que peito também mata Já tem outro cara me rajando aqui meu parceiro jogar um gel aqui No estilo Pro Bot Cadê vai começar agora a movimentação instant play. Ah meu ao Olha o gelzinho lindo Ó, o moleque vai me ruxar, o maluco é brabo. Vou dar o famoso nesse cara. Vai o gel dele aqui, ver se ele sai do gel, né? Vai, para pra esquerda. Ó o peito. Ai, que gelo, gelo. Ah, não tem gelo, mano. Meu Deus. Vou voltar, fingi que fui. Voltei, ó o capa. Ave Maria. Primeiro capa do dia. Eu vi que tem trocação por aqui, eu vou atrás da minha kill, né, meu parceiro? Pode deixar de fora, não. Tem só oito vivos, cinco kill. Fazer mais kill, né, mano? Tem que fazer mais kill. Já vi que não tem ninguém na escola. Olha a movimentação, a movimentação. Olha a movimentação do moleque. Agora o moleque tá inspirado hein? Agora vai sair muito capa. Agora o menino tá capudo. <risos> eu vi que tem um cara pra esquerda aqui Agora eu não sei onde ele foi Mas sei que tem um cara pra esquerda Olha a movimentação do moleque Estilo instant play Olha a movimentação do helicóptero <risos> ó, eu não falei? Tinha um moleque nas costas Mas eu tava ouvindo o, passo. o Moleque agora... Correu pra trás da torre, aí deu ruim. Não tem, não tem pixel dele. Vou, vou fingir que não vi ele. Ah, não. Aí tem outro me atirando na, nas costas também. Aí deu ruim. Tem que pegar a cor do drop aqui que eu não tenho gel. Nessa porra. Ah, subiu. O menino é bom. Desceu de novo. Ó o capa. Ave Maria. Um capa e um peito. Como sempre, né, mano? Opa, tem outro cara aqui. Que tanto cara é esse? Ah, esse aqui já saindo do gás Esse aqui tava miado já Esse aqui não, pô, não vou nem contar Que, que fiz aqui, foi de graça Foi de graça, não foi nem o que fiz Foi ele que veio Ele que correu em direção à minha bala, não foi nem o que quis matar <risos> Só tem quatro caras vivos Fora eu Tô com sete abate. aí sim hein pai Aí tá dando bom Oh, o cara aqui. que o oh, lancinha já dando um peito, porque peito também mata. Porque nós é 100% peito, E pode falar o que quiser que nós é pobre play. Ave Maria, o moleque tava frozen aí sim, hein, pai. A Frozenzinha aí. Agora, é muito gel insano. Pode bagunçar. Que tem gel. Pra 10 trocação tem gel aqui ainda. Tô vendo se ele tem inalador. Achei. Achei. Os entaladorzinhos aqui. Caraca, eu tô com 12 kits, mano Pra que tudo isso? ó o cara aqui. Ó, oh, subiu um capa, hein? Pode... Eita, pode falar o que quiser. Agora foi capão lindo, bonito e o gel mais bonito ainda. Só tem um cara lá em cima do morro e um cara na esquerda. Agora eu quero saber cadê o cara... Ó, oh, o cara da esquerda aqui jogou um gel. Ah, aí a internet não colaborou. E eu ainda joguei o lance errado. É isso aí, troca. Agora vou ter que fingir que fui, não fui. Voltei, joguei gel. Aí, vai ter que vir agora. Caraca, o moleque morreu eliminado, tropa. Pra não dar kill. Rajadão no peito. Peito, peito, peito. Ó o capa, moço. Então é isso, tropinha. Se gostaram do vídeo, já deixa aquele likezão. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos, se você puder compartilhar. Aí até o próximo vídeo. E é nóis.